Tu tá o quê? Tu tá? Tu falou o quê aí, Bully? Repete? imagina eu hum. Imagina hum. eu Aqui Sim Que cachorro Ah, tu não quer o cachorro pra não dar trabalho, é? Ah, tem o quê? da maria. É, ele é amiga, amor. Ai, só Gato, ah, imagina o cachorro. O cachorro dele. Gastei um bom dinheiro. O cachorro eu gastei. Quatro. Besteirinha. Nem queria nem falar. 2,50. É tu gastou 2,50, mãe? 2,50. Besteirinha. Besteirinha. Nem precisa nem dar risada. Tu gastou 2,50 com o teu cachorro? 2,50. Então você vai gastar hum, tudo De ração. Vem, Niki. Só de ração pra ele crescer. Só crescer. Dia. Agradecido por ti. sim, sim, sim, sim. Se tivesse muito vida por aí eu acho. É? E o gato, tu ficar com o gato? O gato já, oh meu Deus, não... o imagina, imagina um gato, não fala o gato não. O gato vai gastar pouco, um não real fala, só. fala o gato não. Tu eu ia comer o que, Luca? Tu ia comer a carne toda, foi, Lucas Não acredito não, velho, eu acho que ele não ia fazer isso não, ele quer deixar teu brother sem carne, velho. Ele tá dando risada, então é a verdade mesmo, rapaz. <risos> rapaz, você não tá com a carne, velho. Tá bom. Que amizade, velho. Boa. Você vai comer a carne e deixar seu parceiro comer ovo com tomate, é certo. Tá bom, velho. Não é isso mesmo. Aí vai ficar espalhando o né? Você comer a carne, vai ficar tirando a espinha do né? Água lá? Bebia água? Bebia. Bebia não? Bebia? Tá pensando pra mim? Tá mais nada. Bebê água? Fala aí. Fala com a mãe, beber água ou não?